Oi, tudo bem? Meu nome é César do canal Homem Estiloso. Nesse ano tá complicado, né? O desemprego, a pandemia, o salário que não aumenta, aquela micharia. Mas hoje eu vou mostrar como você pode se cuidar gastando pouco com produtos de alta qualidade. E você não vai se arrepender. E se você gosta de conteúdo assim, aquela fuçada no canal, porque eu tenho certeza, certeza que você vai achar mais dica pra você. E aproveita, não se esquece de escrever, tem vídeo toda segunda e quarta Aproveitando galera, desculpe não ter postado segunda, aconteceu imprevisto no microfone e alguns equipamentos aqui E eu não pude trazer um conteúdo para vocês, mas futuramente vocês vão entender porque, tá bom? Sem mais delonga, bora para a vinheta No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode se cuidar com um produtos de alta qualidade E que são super baratos Você não vai gastar quase nada Então vou mostrar, vamos começar com a lista Vamos lá, vamos começar Vamos começar com o cuidado da pele Você que tem a pele muito oleosa, assim que nem eu Pele muito oleosa e não sabe como cuidar O ideal é você tra... começar com esse aqui ó. Eu uso esse sabonete da Albany Aqui ó, ele tem mentol, então ele deixa um ar de refrescância no seu rosto. Ainda vou gravar um vídeo passando ele para vocês entenderem, mas ele controla a oleosidade, é ideal para pele oleosa, ele serve para o rosto e também serve para o corpo, então é ideal, muito barato. Ele foi apenas 1,10. Certo, galera O segundo produto é o shampoo da Heather Shoulders Eu já fiz vídeo no canal, vai estar tá passando um card aqui Vocês dão uma conferida Mas ele é uso diário Ele é ideal contra a caspa E também desde uma leveza no cabelo Então vocês dão uma conferida até no vídeo aí E também, ó muito baratinho, foi apenas R$12 Juntando os dois, dá R$13,10 O terceiro produto é ideal para quando você vai fazer algum tratamento um tratamento de hidratação, alguma coisa então é ideal você lavar com ele antes eu uso esse daqui ó. é um shampoo anti-resíduo da botânica para que serve esse shampoo? esse shampoo é ideal para você antes de fazer algum tratamento de hidratação ele vai fazer o que? ele vai limpar os o seu couro cabeludo Vai abrir os poros e aí vai entrar melhor as vitaminas, todo o seu tratamento que você quer fazer. É ideal ele antes de fazer alguma coisa. E como você identifica um shampoo anti-resíduo? Normalmente ele é transparente. Normalmente ele é transparente. Ou tá escrito na embalagem, mas é valer. Foi apenas cinco R$ reais. Cinco reais O próximo produto é o tônico. Aqui, ó. O tônico, ele quando meu cabelo está muito danificado eu passo ele, ele dá vitamina, ele fortalece a raiz do cabelo e auxilia no combate contra a caspa, queda em excesso e oleosidade, ele é ideal para essas partes galera, você vai passando ele e faz um tratamento, normalmente é de três semanas Se o cabelo estiver muito, muito danificado Faz esse tratamento, eu recomendo Ainda vou fazer também no canal um vídeo sobre ele Ainda não tem Mas eu vou fazer para vocês dar uma verificada E ver como é que vai ficar o resultado Certo, o próximo produto é a ampola, galera É a ampola de óleo de abacate Eu utilizo ela, nutre o cabelo e dá hidratação máxima, galera O ideal, você nessa pandemia ou quando você não tem dinheiro Compra ampola. Ampola é apenas R$ 2,00, essa foi R$ 1,50 apenas. Muito barato. Então compra muita ampola, hidratação, é tudo. A maioria você pode eu vou ensinar, mas normalmente você coloca na máscara que, de tratamento, você pode deixar lá que ela vai fazer todo o tratamento. A ampola é muito barato. Então vamos ver quanto que deu tudo. Ah, falar nisso, não falei o tônico, né? O tônico é R$ 4,20 apenas tudo deu 23,80, pessoal. Então, com apenas R$ 23, 23,80 você pode se cuidar o mês inteiro. Sem dor de cabeça, muito barato. Então, galera, aproveita, vai estar tá passando, vou deixar na descrição o valor de cada produto. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Vou estar tá gravando de cada um se vocês tiver alguma preferência, comenta aí nos comentários que eu vou estar tá Dando preferência para esses comentários que aí eu já... Quer que eu grave esse primeiro, eu gravo, quer que eu grave esse... Então eu vou mostrar como aplica cada um na pele e todo o resultado também. Você que não é inscrito, se inscreva, ative as notificações porque vai ter surpresa até semana que vem. Vai ter um vídeo da daorinha que você não vai acreditar. Vai te ajudar muito, galera. Então se inscreva no canal, ative as notificações porque você vai ver os conteúdos exclusivos que eu vou estar trazendo para cada um de vocês. Muito obrigado para quem ficou até o final, um abraço a todos e tchau, tchau!